Nós vamos agora novamente com o Albert Silva, porque o Albert tem informações para a gente agora de possíveis ataques de piranha no Balneário Municipal. Albert Silva, é isso. Bom dia novamente para você. Oi, Ana, bom dia. Pois é, né? Ontem nós tivemos em um domingo, como você e o Beto acabou falando, ontem tivemos aí... Um domingo ontem de muito calor e o que, que acontece? As pessoas acabam descendo aí para o Balneário Municipal aqui no nosso município. E aí, Ana, pelo menos três pessoas ontem foram relatos de pessoas que acabaram se manifestando aí pela internet, foram atacadas... Infelizmente aí por Piranha, novamente por Piranha. Nós tivemos aí alguns meses, né, atraso, inclusive a gente até conversou aí com a Moraes a respeito sobre isso, né? Porque alguns banhistas estavam reclamando, né, e alertando que estavam sendo atacados por piranhas no Balneário municipal, inclusive lá no Balneário tem uma rede, né? Tem uma rede de proteção ali para coibir a entrada desses animais aí, para dar mais segurança para os banhistas, mas infelizmente acabam, né? É, entrando aí no período ali onde os, os pelo menos ali no local onde os, os banhistas acabam ficando, né? E aí acabam tendo esses problemas com o ataque de piranhas. E ontem não foi diferente, infelizmente pelo menos três pessoas relataram que estavam no Balneário. Municipal ontem e acabaram sendo atacadas aí por piranha. Essas pessoas pedem aí, né, para a administração que vem realizando um belo trabalho ali no balneário municipal que olhem, né, mais uma vez. Com carinho, viu, para esse problema, porque ontem assustou alguns banhistas que estavam no Balneário Municipal esse ataque dessas piranhas. Portanto, ontem, três pessoas, né, em conversa, pessoas que manifestaram ontem nas redes sociais, na internet, que foram atacadas por piranha no Balneário Municipal, Ana Cristina.